Boa noite. Daremos início à oitava sessão de sorteio público extraordinário de 2022. O diretor Giacomo Francisco Basse Almeida encontra-se impedido de relatar o assunto do item 1, conforme estabelece o artigo 13 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.00.5952.2022.29. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAAP, com vistas à invalidação da resolução homologatória 2258 de 2017, que estabeleceu as receitas anuais permitidas pela disponibilização de das instalações sob responsabilidade de concessionários de serviço público de transmissão de energia e deu outras providências. Diretor Efraim Pereira da Cruz. O processo sorteado será encaminhado ao diretor-relator para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a oitava sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Obrigado, boa noite.